Como dominar as tétrades de forma simples no teclado? Vamos lá? Então a gente tem aqui um Dó maior, ok? E aí às vezes você está pensando qual é a forma de eu fazer um Dó com sétima maior mais fácil, ok? Eu vou passar para você uma fórmula aqui que vai te ajudar bastante a melhorar esse som, tá? Você vai pegar aqui a oitava de Dó, Dó, Dó. Sobre a terceira nota, você vai jogar um acorde menor, tá? Então, ó, sobre a terça do Dó, tá? Dó, Mi, né? Sobre a terça aqui do Dó, você vai jogar um acorde menor, um Mi menor, ó. E aí, aqui você conseguiu fazer, então, um Dó com sétima maior, ok? Vamos aplicar essa mesma ideia em Sol, tá? Então, ó, Sol, Sol. Eu vou pegar a terça do Sol e vou aplicar um acorde menor. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa sobre Fá maior. Então, ó, Fá e Fá. E agora, sobre a terça do Fá, eu aplico um acorde menor. Lá menor aqui, ó. Tá? Então, de certa forma, você vai pensar o seguinte. Dó mais Mi menor, igual a Dó com sétima maior. Fá mais Lá menor, igual Fá com sétima maior. Sol mais Si menor, Sol com sétima maior tá vendo? E assim a gente aplica em outros acordes, tá vendo? E aí você vai me perguntar, e agora, como é que eu faço no acorde menor? Vamos ver no acorde menor também, tá? A gente vai pegar aqui Lá menor. Então, Lá menor é aqui, ok? Às vezes o seu dedinho não alcança aqui, né? Muita gente tem um problema com o dedinho, né? Que não alcança. Então, o que que você vai fazer? Para o acorde menor vai ser a mesma ideia. Você é oitava, a tônica. E a terça do acorde, você vai fazer um acorde maior. Então, ó, Lá menor aqui, Dó maior aqui, ó. Você vai ter um Lá menor com sétima, tá vendo? Vamos aplicar em outro acorde, ó. Se eu ponho Mi e Mi, tá? Eu pego a terça do Mi aqui, do Mi menor, né? Que é Sol. Eu coloco um Sol maior aqui, ó. A gente vai ter um Mi menor com sétima, tá? Então, ó, aqui mesma coisa, ó. Ré. Pega a terça do Ré menor, tá vendo? E aí eu faço o que coloco um Fá maior. Tem um Ré menor com sétima, tá vendo? Então, viu que legal? Agora eu vou pro Fá com sétima maior, ó. Jogo Fá e Fá. Pego um acorde menor aqui. Tá certo? Dessa forma, você consegue facilitar o som dos acordes pra você tocar. Olha que diferença que dá. Tá bom? O nome disso aqui, lógico, tem um nome essa técnica, se chama sobreposição de acordes, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, o link do meu curso VIP está aí na descrição, tá? Para você se tornar o meu aluno e ter o meu suporte tirar suas dúvidas comigo, tá? Aliás, me chamo William Silva, né? Sou aqui o professor do curso de teclado online, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau!